Vamos ver igual essa tiazinha aqui. <risos> Ó, Inspetor de alimentos, é hein? E aí, tem como trocar ideia? Ó, deu, deu oizinho, tia. O cabineiro não conversa com quem ganha menos de 85 mil. <risos> Pera aí, essa daqui, vamos ver. Rapaz, yeah. a gestão de receita, essa daqui já é mais profissional. Tia. E aí, tiazinha, você tá de bom? Curti seu óculos, tia. Pera aí, tia. É, eu não tô mínima! É, é, é. Tá rolando uma casa aqui suspeita, hein? É. Vamos simplesmente. Olha os caras cortando a grama aqui de boa, hein? Os caras que trampam aqui, vai achando que no game os caras não trampam. Cabreiro, né, meu? Mesmo pra uma corda, simplesmente, totalmente desorientado. Eu quero dormir! É o seu novo telefone. Onde é o meu telefone? No oceano, onde você tirou, eu acho. O cara tá tão louco que jogou o smashed. telefone dele fora, hein? Até nem que você corda, e fica deitado ali, olhando pra parede, <risos> sem fazer nada, mas você fica com preguiça aí. É tipo assim, tá passando por esses momentos de dificuldades, ó. Preguiça! Levanta aí, tipo, da mortal. Cafézinho tá pronto! Onde é que eu tô? Quem é que eu tô? Ai, eu tô no céu! Rapaziada... o eu... louco, o cara acordou na cama com a mulher ali, tio! Dá uma cadeia. Oh, nossa, o cara nem sabe onde ele acordou. Lá em Sorocaba. Onde é que o corpo dele o levou na noite passada? Fica aí o dilema, hein, tio? Pai, a cidade está parecendo uma cidade totalmente legal, com altas lanchas, altas iguarias, Parecida com as cibernéticas das cidades mais cibernetificadas. Eu não entendi o que ele falou. Vamos ficar esperto? Você vai ver muito isso no Cyberpunk. Se você não viu, você vai ver. Quase! Rapaziada, ele tá dando a citarem, hein? Citar, hein? Pagando mico no primeiro dia. Eu testo, com o que Tem como é os caras? Vamos ver qual é que é o telefone aqui? Aquela baguncinha. Renda, rapaziada. É? Esse sabe é o um cara que ganha 93 um mil. Ó, professor de história ensino médio, renda 41.700, rapaziada. É muito melhor você não estudar, não virar professor. Você vê que os caras ganham salário tudo de 80, 90 e 100 mil. Nunca. Vamos simplesmente averiguar a vida das pessoas? Bora. O tá simplesmente curioso pra saber aqui, tipo, qual é que é a profissão dos locks, hein? Ó, isso aqui, ó. Gestão de receita. Hipocondríaco. Não sei o que. Vamos ver o outro aqui, o Capitão Boeing, hein? Mago das quantificações, rapaz. Vou trocar a ideia é que esse mago aqui. O cara dá ter as informações. Tem como dar o soco dele? Nossa, tem! Oh, peraí, o cara é mago, não mexeu com ele? Vai tomar no caneco! <risos> peraí, tio, e aí, e aí? Não tem arma, tem arma de choque. Nossa, mago, viu a mágica? Caiete, vai vir também? Peraí, tio, se repara. O amigo do mago era do bal. Vou trocar ideia com a Janaína aqui, aí Janaína, tá de boa? Falando telefonia aqui, ó. Não conversa <risos> comigo não. Nossa, tá com medo, a tá andando rápido. Rapaz, então vamos guardar a arma. Coloca no bolsinho aqui. Mano Brau, com a arma na mão. Cabreiro, né, meu? V vamos averiguar os sistemas delas aqui. Ó, gerente de contas entre empresas, renda, 174 mil. Gerente de contas em empresa. Rapaz, você acha que vale a pena você estudar, virar gerente, se o segurança que ficava só andando para esquerda e direita, contando os pombos, ganha quase igual? <risos> O melhor entrar pra é ser segurança, hein? É mentira! O problema é quando entra os manobral desse e te dá um choquinho, mas você acorda no tá dia de boa. Beleza, vou trocar ideia com os caras aqui, ó, o que, que tá rolando aqui? Banhistas, recém-desempregado, tá, tá tranquilo. Sim. Será que tem como pegar carro igual no GTA, tio? Vamos simplesmente dar uma olhada. Pera aí, jogo, e aí? Ah. Nossa, carro vermelho top, hein, tio! Tem como emprestar? Ah. Empréstimo! Ah. Tá, é, vamos é, simplesmente não. ver como é que é ah. dirigir um carro desse. Pai, o negócio é igual a GTA, só que você tem as moral de hackear, tio ah, a polícia tá ali, cuidado, hein Passamos em alta velocidade na contramão Pera, tem como hackear a polícia? <risos> <risos> vamos derrapar, freio de mão, né, derrapa aqui Rapaz, vamos na missão primeiramente Pelo amor de Deus, hein, você vai dar um carro E um celular altamente hackeável pro caverninha, Dá nisso, tio, dá nisso, ó Rapaz, tá dar uma motinha, hein Nossa, vamos fazer umas aventura Pera aí, tio, o que acontece? Esse limite de velocidade Ah! <risos> O cabineiro é simplesmente. Calma aí, tio. Que eu tô trocando ideia. Vou sair do seu carrinho aqui. Se você não hum. engraxou o pneu de trás, o caminhão vai confiscar sua moto. E vamos ver se ela tá empinando. Não, pera aí, polícia. Ô, polícia, foi você que me bateu, hein? Não, vem a mim. Nossa, ele, ele viu, tio. Ele viu um empréstimo. Vaza que deu treta, tio. Peraí, peraí, pera Rapaziada, deu treta. Vamos. Nossa, a motinha voa, tio. Que isso tio, vamos lá mano brau. Rapaziada, querendo pegar nós, hein, com essa montinha ninja aqui. Nossa! Que isso? Tamo vivo, tamo vivo. Nossa tio, que isso? Estacionei. Tô de banco, aqui, ó, é minha casa tio. Rapaziada, ninguém viu. Ó, ó, ó, ó. Vamos entrar na casa aqui. Será que tem como pular o muro? Minha casa é nossa tio. Chega pulando o muro, ó, ó. O cara, além de ser profissional dos empréstimos de moto, o cara é parkourista. O que acontece? Vou subir nessa casa aqui o cara tá querendo saber. Peraí, peraí, tio. Ó. Como é que é o negócio? Não tô lembrado não. Rapaz, será é que tem como mexer nas paradas aqui? Beleza. Ah, a armadilha, tio. Ah, <risos> oh, meu Deus, pensei que tinha como abrir a garagem do Loki. É, Está instala um painel painelzinho solar e tudo mais. Beleza. Se inscreve aí, tio. Rapaziada, é, a casa tá fechada, hein, tio? O cabernet tava com sonhos. É. Até que tem como subir esse negócio aqui? não é bajur de sol. Ah, ah. Rapaz, o cara deu uns piscão ali. Tamo calmo. Ah, por isso nem conhece ma nós mais. Claro que não. Peraí, qual, que, qual é que era a missão mesmo? O Caverninha nem sabe, mas vamos descer aqui o, o boqueirão. É bom no caneco, rapaz. Esse aqui é o Cleitinho, tipo, Ó, ó, ó. E aí, galera? Beleza? O Cleitinho é simplesmente o assistente de saúde do domiciliar. Tá continuando som muito alta, alto eu não curto. Vem a mim! Eu estou aqui agora! Como é que é? O cara era forgado, tia. Calma! Calma! Calma. Calma. Peraí, reclamando Calma. Do hein? Vamos ver se ela é profissional. Quer ver aquela aí, falar, falar, que ela é advogada? É processo caverninha. Engenheiro de rede, ó, oh, renda 100 mil. Rapaziada, a sure. que Zinha é bem. O que acontece ali? Oh, especialista want? em dados. vou trocar ideia. É, né? Curtiu o saltinho dela. O que, que, que, que acontece? acontece? Tem como trocar ideia? Tia? E aí? E aí cara? Como é que é? Você tá surdo? Tá com vida Não vou dar um nocaute senão o YouTube já queima nosso videogame. Queima nossa casa junto aqui, hein? Ah! Ah! Tá um restaurante italiano. Altas máfias aqui, hein? O cara fumou cigarro assim, e tudo mais. Será que é eletrônico? Não interessa pra você, palhaço. Vamos saber da vida desse Loki? Comissário de ah, bordo. Mas... Renda. 70 mil. É, tá bom. Ponto de pesquisa descobertos na proximidade Rapaziada, é, o Caverninho não quer nem fazer Mais missão, tio, vamos conhecer essa cidade Tá rolando um Trump careca aqui, hein Ó, Trump careca Eu tô do Truss <risos> Tem uma moto cabulosa aqui, hein, vamos fazer um empréstimo Rapaziada, tá o Estados Unidos é assim, você pode emprestar Aham, uh -huh. não Brasil não, você empresta, dá um rolezinho E coloca de volta É. Volta aqui, altamente rápida, hein Nossa senhora, tio, tem como empinar esse negócio? Que isso, jogo? Uh, já tamo no parque Beleza, emprestamos, demos Aquele rolezinho, nossa, a moto boa. Jogo! Beleza, vão pegar essa saída aqui. Provavelmente aqui será uma zona mais civilizada. Caberneta, olha aí, tio, olha aí, já quero ir pra mar. <risos> De moto no mar, será que tem como, tio? Ó, altas rampas altas, graças a Deus. Rapaziada, a botinha simplesmente voa, tipo, voa. Ah! Ah! Ah! O cabernet curtiu esse bairro aqui, hein? Like it, simplesmente curtiu o bairro. Ah! Vamos estacionar aqui na calmaria, Dá uma olhada na localidade, curtir o lugarzinho aqui. Ó. Dá pra dar uma corrida, o sol está simplesmente lindo. Unido demais. Vamos averiguar essa tiazinha aqui? <risos> ó, inspetor de alimentos, hein? E aí tem como trocar ideia, ó. Deu, deu oizinho, tio. <risos> Não conversa com quem ganha menos de 85 mil. <risos> Pera aí, essa daqui vamos ver. Yeah. Rapaz, é a gestão de receita, essa daqui já é mais profissional. De... E aí, tiazinha, você tá de bom? Curti seu óculos, tia. aí, tia! É, eu não tô mínima. É, é, é. Tá rolando uma casa aqui suspeita, hein? É. Vamos simplesmente. Olha os caras cortando a grama aqui de boa, hein? Os caras que trampam aqui, Vai achando que no game os caras não trampam. Cabreiro, né, meu... Esse cara aqui deve ganhar um milhão por mês, tio. Olha aqui que eu disse, analista de segurança, então, rapaz, é tudo relacionado com segurança, dá a hein? Claro. Pressure ele para abrir o celular, rapaz, é o caminhão não abriu o celular até agora. 64 graus Fahrenheit Nelsons. Hoje 63 e 66. É que dependendo do ponto dos Estados Unidos, rola uma conexão com Marte. O que acontece um aquecimento desfigurificados? De é acarretando um aumento calorífero para a sua saúde. Rapaziada, pode acontecer muitos tipos de coisas dependendo da área que você se situa na localidade geométrica, geograficamente, do GPS dos Estados Unidos. O <risos> que você acha que tá rolando toda aquelas treta lá, hein? Vou ficar esperto. Beleza, rapaziada. Vou, vou olhar aqui, ó. Tem como você baixar os aplicativos. rapaz. esse jogo é doido mesmo, a gente não sabia, não pensei que era só hackear os negócios e soltar bombinha. Peraí, tio. O que tá acontecendo aqui? Rapaziada, câmera. Tá rolando os guruminhos. Beleza, o que, que eu tenho que fazer, tio? Pensei é App Shop, oh, meu Deus, Tem que tá no App Shop lá, tio. Volta ali. Qual é que é o um negócio que volta aqui? Tranquilo, rapaziada. Oh, oh. Orientação direção, tio. É aqui mesmo. Rapaziada, pera aí. Vamos começar de novo. Aperta o Tab. Beleza, App Shop. Rapaziada, parece que tem que instalar. o o Noodle Maps. Esse Noodle Maps é melhor que o Google Maps. Pra quem não sabe, te dizer, pelo amor de Deus, hein? Vamos comprar e instalar esse negócio aqui. Peraí, John, não queria instalar. Instalar o negócio aqui, que não era pra instalar. Vamos no Noodle Maps. Rapaziada, agora vamos ter um GPS. É. Simplesmente um dos melhores. Baixa aí no seu telefone aí. O Noodle Maps tem na, na App Store. Tem sim. Uh. Se você não sabe o que fazer da vida, está perdido. É. Baixo no Do Maps, beleza? Talvez a Janaína goste de você, mas você nem sabe. Você instalou o programa? vai dizer assim: a primeira missão: vá na casa da Janaína. Você vai lá e vai simplesmente trocar uma ideia com a Janaína e vai resolver o seu missão. Vai resolver o seu missão! Claro, melhor do que nada. Tá muito curioso, vamos ver o que, é que ela é. Que Nossa, um milhão! Ah! Investidora! Peraí, Jiazinha, você tá bonitão hoje. P... Passou o no cabelo. Como que ela anda, tio? Rapaziada, que é isso, gente? Não tem como trocar ideia no nível 1. No nível 30, você passa um gelzinho no cabelo na diagonal. Quando você passa diagonal pra cima, assim, as minas curte, rapaziada. É a dica do cavernal, hein? O que acontece? No nível 36, você vai estar com esse gel profissional. Ô, oh, jogo! Nossa, tá... o sorvete do mal. Você viu o cara do palhaço ali? Seu cuzão, vem aqui! O que, que acontece? Vamos pegar esse meu Frops aqui? Ô, oh, tiazinha, me empresta rapidinho aqui. Sem capacete, dois é, dois é... Dois é... Dois em nome da lei. É em nome da lei. <risos> <risos> <risos> <risos> Tava olhando o mapa, que isso? Entortou a moto <risos> Tá rolando as missões aqui, hein? Rápido! Como, como funciona? Ó, ó, compre calças novas em uma loja de roupas. Rapaz, vamos comprar as calças. Da... Nossa, jogo! Vamos com a franja da moto ali, hein? Você <risos> é louco, tio! Beleza, pera peraí, tá rolando uns um negócios aqui no mapa, hein? Peraí, tem que ir no, no do Maps aqui, tem que apertar o É o quê? Vamos abrir o aplicativo aqui. Vamos entrar no, no do Maps. Onde é que compra a loja de, de roupa aqui? Tem que comprar a loja. Eu acabei de comprar a roupa da né? ah. ah. Beleza, rapaziada. Parece que já estamos já lá! Ah. Será que um GP? peraí, nossa, já foi lá tio, já leva lá, ter enrolação não O caberninho costuma entrar nessas lojas aqui e simplesmente pegar as roupas mais radicais Eu sou o Douglas O que acontece rapaziada, tem como trocar esse óculos do Mano Brown, tio. vamos colocar, ó oh, meu Deus, 400 dólares tio, pelo amor de Deus é que... O que acontece, vamos pegar umas roupas mais profissionais aqui ó, ó, ó, ó, parte de baixo Pera aí, jogo, não tem como trocar isso aqui, não. Não. Pera é pijama, tio, que, que parada é essa? Isso é uma bichona. Pera aí, só tem como pegar isso aqui, boxers benta, voltar, chapéis. Peraí, não tem nada, tio. Rapaz, agora sim, agora chamas, ó, oh, calça Kevin James. É legal. A Kevin James é uma calça legal, a partir das bordas... E das partes subterrâneas dela, você pode encontrar adesivos e coisas simplesmente que só ela tem. Rapaziada, tá rolando umas bolsas aqui. Tá ligado, irmão? Ih, rapaziada, essa bolsinha de computador eu tinha muito não. Não combina muito com o Mano Bra, mas um chapéuzinho bem maroto, tio. Olha aí, Ubisoft! Você viu o que aconteceu, né? Beleza, rapaziada. Temos os óculos, ó, ó. Óculos Olha que legal. Óculos meia-noite. Beleza. Rapaziada, vai rolar umas botinhas aqui? Não, marrom não, prefiro a pretinha. Vou colocar a máscara aqui o cara ficar simplesmente profissionalizado para ação. Beleza, já temos a máscara, temos o chapéu e temos o kit Rolling Stones. Espera aí, será que a gente pega... Vamos pegar o kit Rolling Stones aqui, ficou legal tio. Ficou legal, bonito. Beleza, estamos prontos para balada. O que acontece? Vamos pegar essas botonetas. Rapaziada, as botonetas aqui é moto simplesmente de viagem. acabei de curtir ela, hein? Wow. Ó, simplesmente olhando a localidade. Vamos dar uma olhada. Peraí, peraí, pera já comprou? Não pagou? Não! <risos> Rapaziada, não pagou, tio. Volta lá com a motoneta. Rapaziada, o cabineiro é o cara certo, hein? Peraí, peraí. Tá rolando um chaveco aqui em alto mar, hein? Deixa que a motoneta anda sozinha. O que acontece, tio? Ó, ó, ó, ó. Cadê os caras aí, tio? Vom, vamos deixar a motoneta aqui e cair pra dentro e simplesmente pagar, tio. A parada que a gente não, não pagou. Rapaziada, o cara o é um cara civilizado e legal. Ó, ó, vamos trocar ideia com o carinha aqui. Cadê minha grana, meu irmão? Beleza, rapaziada, parece que agora desbloqueou umas paradas mais legais, hein? Uh, o não tava sabendo, não. Olha aqui, ó. Olha aí o tanto de coisa que tem, tio. Um capacete aqui de guerra, tio. Um... E muita diversão. Rapaziada, esse, ó, capacete de óculos e tudo mais. É capacete e tudo mais. Beleza, comprar e equipar. Acho que tá bom, hein? Ô Jogo, será que passou a missão, tio? Só quero comprar essa capacete aqui que eu achei da moda. Só tem 300 reais, tio. Tranquilo, passou aí. Acho que passou. <música>